Pessoal, nós estamos aqui agora com a família do irmão Zazinho, outra vez, subindo uma serrinha da cidade de Ipuyuna, indo para Congonhal. Então, essa imagem que vocês estão vendo aí, é a imagem que vai ser captada na serra, tanto na subida como na descida, tá bom? Meus amigos, nós estamos aqui num lugar, na rodovia que vai de Ipuyuna para Congonhal. Nós temos um lugar chamado Pedra do Mirante. É um lugar que as pessoas gostam de parar, fazer fotografia, guardar a lembrança desse, da viagem que eles fazem. né então nós vamos ali fazer umas fotografias fazer uma pequena filmagem para vocês terem uma noção, tá bom? Olha aqui na pista primeiro, para baixo. Olha na pista para cima, não vê ninguém. Agora vamos atravessar aqui com cuidado. Desligou ela? Você desligou ela? Eu escutei o barulhinho desligar? Não, eu, tô, eu tô batendo aqui, ó. Aqui tá batendo. Então nós vamos descer agora ali para depois a gente fazer a gravação subindo as escadas daquela pedra ali que eles chamam de a pedra do mirante, né? Vai subir lá também? É. Subir lá fazer umas fotos lá no alto. Deixa eu ver a Madalena, a Madalena tá ficando para trás. Miguel me sujou aqui de baixo. Pra... <coughs> Sabe lá que eu vou subir. Tipo, deixa eu descer. gente que o pessoal quando tá viajando para aqui eles bebem água tem uma biquinha que casal tá pegando água para tomar tá vendo Olha lá A água da serra é coisa boa né lá, o casalzinho tá abastecendo lá as garrafinhas tá vendo Vocês saindo de Ipuiu no sentido Congonhal, dá uma paradinha aqui, faz foto também, hum. grava. Aproveita e pega uma alguinha fresca, tá certo? Da serra. Agora vamos subir ali. Eu não vou subir, eu vou esperar aqui. Pode ser subir. Até no Lama chão daí. eu tenho tom puro de lá em cima. Sobe sem segurar. Vai. Eu não vou subir não. Pode bem, mas eu queria que você fosse lá em cima. Para com isso, Não, o Miguel sobe até naquele dinheiro. É ah, o Miguelzinho? Estou até vendo como é que o Miguelzinho é. Aqui é a escadinha, vamos subir. Chegamos no alto da pedra. Esse aqui a pedra. Fizeram uma plataforma muito bem caprichada para as pessoas poderem lá embaixo da tá Madalena. Vem, pra... Vem aqui, preta, sobe aqui. Está o Miguelzinho. Miguelzinho sobe em qualquer lugar. Esse aqui com ele não tem. Vem, Miguel. Miguel. Mostrar para vocês Nós temos lá embaixo uma pequena cidadezinha Eu passei com a Madalena lá já uma vez Daqui vocês conseguem ver a Igreja Católica Uma localidade chamada Senador José Bento Daqui lá tem 4,5 km pela placa que eu vi aqui na pista. Vamos voltar pra cá. Aqui embaixo tem algumas casas. Aliás, um lugar maravilhoso, que tem uma vista fora de série. Hein? Esses morros aqui, ó. Simplesmente lindos né? Tem um casalzinho aqui fazendo umas fotos estão indo embora já e O casalzinho estava aqui fazendo fotografia Mas já está indo embora É você. Oi, Francisco. Oi? Olha o negócio, senhor. Você ah. que a placa ali. Qual a placa? Lá na. na ah, aquela da, da, da, da ponta? Da diferença lá. Tô vendo. Há uns seis anos atrás, eu descendo com meu tio, nós ia pescar ali né, embaixo no rio. Sei. Então a nebrina é bem forte. Hum. Tão forte que não, não chegava dez metros na frente da Brasília. Isso que hora que era? Essa era umas oito horas da manhã. Uhum. Sete mil e oito horas. Aí descendo ali, só escutei aquele barulho, plaf. Fazendo aquela curva lá? Isso. Aí quando eu caí em cima, eu estava em cima da grama aqui, ó. Aqui? É. Aí eu subir por cima aqui, passei do lado aqui e dei na pista de novo. Meu Deus! Mas não quebrou nenhum agregado do carro, não? não? só me prendeu um pouquinho a espinhão do Brasil. Brasília. <risos> Rapaz! Então você entrou... Aquela placa, logicamente, não estava lá, né? Não estava, que antes já, alguém já tinha... Arrancado é, saído, ela? já tinha quebrado ela. Aí eu escapei de quebrar, é. Meu papai, Deus te abençoou que você subiu, passou na grama é. e saiu aqui. Fui Sai do lado e, e entrou na pista de novo ali. Deixa eu ver, deixa eu ver o, traje, o trajeto que você fez então aqui. Registrar pro pessoal o que, que você fez. Você entrou lá naquela placa, passou por toda essa grama. Passou, e olha a pedra aqui, gente, ó. A pedra tá aqui, ó. Ele passou beirando ela praticamente. Entrou no asfalto aqui E só de Desceu aqui e foi embora É, o anjo trabalhou, hein, moço E o anjo da guarda não tava de plantão, não, hein Ainda bem Madalena atravessando a pista Companheirona que Deus me deu Lá tá a esposa do irmão Zezinho, irmão Vanda Wanda Sobe, Nogue. Vem pra cá. a visão bonita que tem aqui, ó. Olha que visão bonita que Você tem dá aqui. dá medo de ir na pontinha. Não, não tem que ter medo não. Isso aqui é ferro, né? Tem medo de cair. Não. O negócio de pencar aqui. Estava mostrando aqui, a, Quando nós fomos lá na Senadora José Bento, ó. O dia que nós fomos lá. E tem, isso aqui de noite deve ser fantástico, né? Deve ser muito bonito filmar à noite. Filmar tem que ter uma câmera muito boa para filmar à noite, mas só o fato de ver as luzes e assim por diante, passa. Bem... Nossa, não tem lugar para a gente escorar Olha o Circinho Então gente, é, nós estamos Dessa vez aqui na casa do nosso irmão Zezinho ele, Nós temos amizade por essa família Já há alguns anos Aí eles gentilmente nos convidaram Para passar esse feriado Que é chamado de Sexta-feira da Paixão né? E emendou No sábado e domingo Aí como não está tão longe da nossa cidade, porque amanhã, amanhã não, segunda-feira eu trabalho, aí nós viemos, eu e a Madalena viemos aqui. Aí nós descemos, como vocês viram, nós descemos na cidadezinha aqui embaixo, onde a Madalena está filmando o asfalto, nós descemos ali para ele fazer um serviço, que ele é técnico de refrigeração. Mas quando então, chegou lá, para nossa surpresa, o próprio dono tinha dado de um jeito lá. Jeitinho brasileiro. Por sempre porque eu vi lá, mas nós respeitamos, né? ele respeitou. Ele é uma pessoa muito educada e fomos voltando para casa. Aí é onde tem aquela filmagem, vai é descendo na serra que vocês viram. Tá bom? Então vamos continuar agora, vamos para casa almoçar. Até mais. Madalena descendo. Tá indo embora lá. Olha tá lá. cara. Dando tchau para vocês. Desce lá. E aqui é assim: desce um, sobe dois, desce dois, sobe três. Direto, já o tempo, quando tá bom, é uma beleza. Agora sou eu que vou descer. Vou desligar para não descer aqui. Porque... Bom o pessoal, eu desci de lá, eu só não gravei descendo porque balança muito, né? Essa câmera aqui não tem gimbal, então balança muito. Então nós estamos seguindo ali para o carro para a gente poder ir para casa. Madalena está ali fazendo foto daquela senhora que acabou de conhecer. Ela faz muita amizade e as amizades que ela faz são assim, ó. De repente ela conheceu aquela moça lá em cima, já está filmando a moça, fotografando. E é mais alguém que a gente acaba conhecendo no nosso dia a dia. Lá vem a Madalena. Vamos lá. E é chegando o carro, saindo o carro, chegando o carro. Chegou aquele golzinho ali agora quadrado. Aqui a, a, a biquinha de água que eu falei para vocês. Essa aqui é a biquinha de água aqui. ó. Não, água. Bebe lá, bem. Não. Com certeza tá bem geladinha essa água aí. Essa é por lá. Pulha aqui, ó. Delícia. Geladinha, né? Geladinha. Um cano de inox, né? Tiveram o capricho de colocar um cano de inox ali, ó. Olha que beleza. Hum. Boa, né? Eu não posso tomar porque eu tô saindo de um, uma gripe. Não, tá não... Não. não tá gelada, não. Não tá gelada. Ah, gente, ali tem um estado de Nossa Senhora. Eu achei que fosse. Deixa eu ver aqui, tá escrito. Ah, tô vendo lá. Deixa eu, deixa eu passar para cá. Deixa eu subir aqui. Opa! Encosta bem a câmera para vocês terem noção. Olha ah lá, ó. Gruta Nossa Senhora Aparecida. Homenagem e agradecimento dos funcionários da Sagendra. Não sei o que é essa agenda, mas é uma empresa, porque é a que participaram da restauração e ampliação da BR-459 Serra de Ipuyuna. Então é isso aí, em homenagem colocaram aqui a estátua de Nossa Senhora. <risos> não vale cair. Oh, tá bem? É, não tá gelada não, pessoal. Tá ela tá fria. É, ela tá água fria, gostosa. Aqui é acima de fresca, na verdade. Parou mais um carro ali, ó. Que beleza, viu? Aí, pessoal, tem gente né, que gosta de cachaça, eu não consigo entender isso até hoje. Ah, mais um rapaz aqui com a garrafinha, já vai levar pra cá. E se for comprar na, se for comprar na cidade, vai pagar caro, né? a natureza, né? A natureza é. não sai pra natureza. É verdade. Tá bom? bom, então. bom. Deixa eu vir aqui, essa Vou fazer um lugarzinho desse. A parar um pouquinho, então já é uma para, né? É uma para que dá na gente. Olha o ar. Então, é lindo. E essa gente que vai, gente que vem, gente que fotografo, gente é que filma. Também. É a irmã está na frente? Pode não. Eu quase no vieiro, mano, na frente. <coughs> As motos. As motos do Cê que tomar cuidado. A moto do Mê, ele morre na da serra aqui, ó.